Durante os últimos dias, eu percebi que eu tenho usado cinco expressões em inglês com muito mais frequência. E eu parei para pensar e falei, poxa, acho que isso dá um bom vídeo. Eu vou explicar para vocês quais são essas cinco expressões. What's up, learners? Júnior Silveira aqui, seu professor de inglês online e o um mensageiro da brilhagem. Cinco expressões em inglês que eu tenho usado muito ultimamente. Você já pode aí separar algumas que você já deve ter... Opa, estou usando bastante essa aqui ultimamente, ó. ó, utilizei essa aqui ontem. Já pode separando aí, colocando aqui nos comentários se eu quero saber, tá bom? Eu vou mostrar essas cinco expressões e vou explicar e dar exemplos em frases para que vocês possam aprender também, tá bom? Então a primeira delas é keep in touch. Keep in touch. Keep in touch é algo como... Mantenha contato, porque keep é manter, né, entre outros significados. É, in é tipo dentro, pode ser em, é uma preposição que tem vários significados. E touch é algo como toque, né, então mantenha no toque, mantenha contato. Vamos manter o contato, pegou? Keep in touch. Promise you'll keep in touch with us while you're away. Promise you'll keep in touch with us while you're away. Então prometa que você vai manter o contato conosco, né? With us, enquanto você estiver fora. Promise you keep in touch with us while you're away. Consegue falar essa frase inteira? Consegue? Repete aí! Sounds good. Essa daqui é muito famosa, vocês já devem conhecer, mas eu estou utilizando bastante porque eu tenho trabalhado com gravação de aulas, né, atualização da plataforma, de estudos, nosso curso. Então eu saio das gravações, vou comer um negócio, vou tomar um, alguma água e eu falo assim: eu oh, já volto, eu já volto. E aí eu sempre utilizo isso aqui, ó. Be right back. Be right back. Be right back. É engraçado que se você traduz ao pé da letra, né? Be é o ser estar, verbo to be. Right é direita ou certo, depende do contexto. Ou bem, né? Também depende do contexto. E back, trás, costa. Então, estar é certo nas costas ou voltar, já volto. É isso que significa, eu já volto. I'll be right back. I have to run over the grocery store for some eggs. Eu já volto. Eu tenho que ir até a mercearia para comprar alguns ovos. Em busca de alguns ovos. Essa terceira aqui é bem engraçada, né? Porque parece que tem um animal no meio dela, literalmente, né? Que é bear in mind. Bear in mind. Bear, que é tipo urso, né? Aliás, não confunda com beer, que é cerveja, né? Que tem dois e's aí, ó. Beer, cerveja, bear, urso. E tem bee ainda, né? Bee, que é abelha. Esse aqui é o urso, tá? O urso na sua mente. Como é? o urso na mente, Júnior? Bear in mind. Bear in mind é algo como tenha ciência. Lembre-se, mantenha isso na sua cabeça. Não se esqueça bear in mind. É algo nesse sentido. Então, bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project. Bear in mind that we already have an enormous sum invested in the project. Tenha em mente que eu já tenho uma montanha enorme investido no projeto. É uma montanha, um montante, provavelmente de dinheiro, né? Essa quarta aqui é quando eu quero encerrar logo o assunto. Quando eu quero... Ah, tá bom, ó, para concluir, para resumir, a pessoa já entendeu o que eu quis dizer, eu não quero ficar falando mais, então vamos concluir, vamos resumir, fazer uma longa história pequena. E aí tem duas maneiras. Você pode usar o to sum up, to sum up, ou to make a long story short. To make a long story short. Então, um exemplo aqui, ó. I would like to sum up my position by saying I'm right and you're wrong. I would like to sum up my position by saying I'm right and you're wrong. Eu gostaria de, de encerrar, de concluir a minha posição dizendo que você está certo, que, que eu estou certo e que você está errado. E um exemplo aqui com to make a long story short. Você pode já começar com essa frase, ó. To make a long story short, I'm leaving tomorrow. Sei lá. Para resumir, eu estou indo, estou partindo amanhã. Algo nesse sentido. Essa daqui eu estou usando bastante em situações que acontecem uma vez em, em nunca. Né? Que é muito difícil de acontecer. Então, a gente utiliza once in a blue moon. Once in a blue moon. Ou seja, uma vez na vida, outra na morte. Né? Essa é a tradução para o português. E é o pé da letra é estranho, porque once é uma vez, né? é in, a proposição que tem vários significados ou a, né? a pronúncia é um ou uma blue é a cor azul e moon, a lua uma vez na lua azul uma vez na vida, outra na morte he only calls once in a blue moon he only calls once in a blue moon ele somente liga uma vez na vida, outra na morte ou ele liga de vez em nunca de quase nunca é isso aí, once in a blue moon. Então, vamos recapitular aqui cinco expressões em inglês que eu mais utilizo e vocês vão ver os significados aqui embaixo de cada uma dessas expressões. Let's go. Keep in touch. Tá repetindo comigo? Keep in touch. Be right back. Bear in mind. To sum up. To make a long story short. Once in a blue moon. Very good. Quais expressões que vocês utilizam muito aí no seu dia a dia em inglês? Quais que vocês gostaram de aprender? Quais que vocês não sabiam? Coloca aqui embaixo nos comentários, isso me ajuda bastante a continuar fazendo vídeos que realmente agreguem na vida de vocês nos seus estudos. Não fecha o vídeo ainda, aqui na descrição tem todas as informações do meu curso, do meu Instagram, porque eu posto muita coisa lá de inglês que vai te ajudar nos seus estudos com certeza. Então confere aqui tudo que eu coloquei embaixo para você. E eu separei, é claro, esses outros dois vídeos que vão te ajudar muito, mas